não, foi que esse pé Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do toque Tô Shylando de meiota, pus na garupa, mais top Lava baixo de XT e os bicudes, como é que pode? Tá surfando na ladeira de neutro, lá lá da porta Baixa na vice, tromba, vem ter de frente, nem trein grau é arte, dá um quebrão, forte abraço é o dom do toque, só grau. Só corte, só grau, só corte. Fica fofa na garupa que você tá com o top. Só grau, só corte, só grau, só corte. As novinhas da favela, viu, que o nosso gol é forte. Só grau, só corte, só grau, só corte. Fica fofa na fofa na garupa que cê tá com o dom do toque Tô xailando de meia, tá pus na garupa, mais top. Grau baixo de x tem os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro, lá lá da porta. Baixar na vista e tromba, vem ter de frente, entra em choque Grau é arte, dá um quebrão, forte abraço, é o dom do toque Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o Vinha da favela, viu que o nosso bonde é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa, que cê tá com dor do toque Quero ver pegar, quer fim. Quero ver pegar, quero vir